Raimundo Renato da Silva. É, eu sou Francisco da Chaga Bastos Souza. Luiz Siná Menezes. Meu nome é Francisco da Chaga da Silva Lira. Né? Tenho 38 anos, nasci aqui no Angelim, também do Angelim. E eu sou um dos trabalhadores que fui resgatado do escravo da fazenda brasileira. Meu nome é Lima da Silva. A minha história que eu vou falar é coisa pouca, mas a gente tem que falar mesmo. Meu nome é Marcos Antônio Lima, tenho 38 anos, moro na cidade de Barras, Piauí. Sou um ex-escravo.